Lagoa Nova, um bairro ideal para viver bem e investir, recebe agora um mundo de charme e exclusividades. Supreme Garden, projetado por ícones da arquitetura para elevar o seu dia a dia a um novo patamar de conforto, elegância e convívio com a natureza. Supreme Garden é um condomínio fechado, onde duas torres se erguem de uma área rica em jardins com um maravilhoso complexo de lazer, o um cenário perfeito para relaxar, desfrutar e reunir pessoas. No Supreme Garden, a prioridade é o bem viver, é morar com estilo, beleza e espaço. Supreme Garden, supremo em cada detalhe, o novo marco do bem viver em Natal.